Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais uma resenha de livros da GG Brasil. A GG Brasil, então, ela é uma editora e ela tem muitos livros. Nossa, pensa aí num lugar onde você vai encontrar tudo aquele livro que você procura, é lá no site deles. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo no box de informação, e também vou deixar o link dos livros que eles me enviaram. Eles já são parceiros aqui do canal, já tem bastante tempo, e sempre quando tem algum lançamento, né, voltado aqui pro site, eles enviam para mim fazer resenha aqui pra vocês. Então, dessa vez, eles me enviaram esses dois livros, e esse Desenhar a Luz é, é sequência de um que eu já recebi semana passada, eu acho, eu até postei aqui pra vocês, Tá? É uma coleção e eu vou mostrar então pra vocês, vou mostrar um por um aqui, e gente, é muito bacana, eles estão sempre postando novidades, então segue ele nas redes sociais, eles também sempre estão com promoções, então é bacana seguir, porque às vezes eu não fico nem sabendo, porque eu não vejo, né, e aí eu acabo não repassando pra vocês, então segue eles, porque se, sempre que tiver promoções, vocês já ficam sabendo, tá? Vou deixar todos os links das redes sociais deles aqui embaixo para quem quiser acompanhar a GG Brasil. E chega super rápido, super bem embaladinho. Eles já são parceiro aqui nosso, já tem bastante tempo, tá? Então, pode comprar que é super de confiança. Então, chega de falar, né? E vamos mostrar aqui os livros que eu recebi. Gente, esse meu caderno de bordado, vocês vão babar. Esses daqui vocês têm que ter o livrinho bom, amei, tá? Vou mostrar aqui, então, um por um pra vocês. Vou começar por esse Desenhar a Luz. Este livro, na verdade, tem vários, tá? Que é da mesma é da mesma coleção. Eu recebi já esse daqui que eu já fiz resenha para vocês, olha, Desenhar o Movimento e este daqui é da mesma coleção, Desenhar a Luz. É muito bacana pra gente, mesmo que a gente trabalha com moda, pra quem não trabalha com moda e quer aprender a desenhar, é muito bacana esse livro. Então, ele ensina... Deixa eu abrir, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O livro é bem grosso, capa dura, tá? Super bem ilustrados os livros da GG Brasil. E aqui, olha, o índice dele, tá? É a ilusão de luminosidade, e aí começa, fonte de luz, característica da luz, sombra própria, luz refletida pela superfície. Aí, aqui ele fala um pouquinho, olha. Eu vou colocar aqui para vocês, aí se vocês quiserem ler, vocês dão um pause que vocês conseguem ler tudo que tá falando, tá? É só dar um pause aí, tá? Mas, olha, eu vou ler aqui com vocês só primeira, o primeiro parágrafo para vocês entenderem um pouquinho. Desenhar a luz pode parecer um completo absurdo. Afinal, se a superfície do papel já é branca, qualquer linha que venhamos a acrescentar sobre ela a tornará mais escura. Entretanto, quando representada em uma imagem, a luz é muito mais do que simplesmente claridade. Para fazer com que o desenho ganhe uma ambientação espacial, podemos trabalhar com sombras e com o contraste entre, entre cl claro e escuro. A iluminação determina o que pode ser visto, o que permanece escondido e o que poderá ser vislumbrado, tá? Então, ele ensina vocês como desenhar a luz, tá? Nos seus desenhos. Olha que bacana. Tá? Olha, ele é muito bem explicadinho, vem, vem explicando tudo embaixo. Olha que legal a lâmpada acesa. Tá? Dá pra ver que ela está acesa. Então, é muito bacana pra gente que tá aprendendo a desenhar e que gosta de desenhar. Porque ele explica todo o passo a passo, né? Este daqui é da luz. O outro é do movimento. Então, é bacana você ter a coleção inteira, tá vendo? Então, ele vem fazendo aqui todo um processo aí para ensinar como... Olha, ele é bem grosso, tá? Então, dá pra você aprender bastante. Deixa eu mostrar aqui no final pra vocês a coleção deles. Que aqui tem os livros... Olha, desenhar a figura humana, desenhar o espaço e desenhar o movimento. Então, tem, além deste daqui e deste outro que eu mostrei pra vocês, tem mais esses outros dois aqui, tá? Da coleção. Então, é bacana. Este livro aqui tá em pré-venda. Ele é lançamento. Deixa eu colocar aqui também a contracapa aqui pra vocês, se vocês quiserem dar uma lida. É só colocar um pause. Eu adorei esse livro, né? E ele é bacana. É uma coleção, como eu disse... Então, vale a pena você ter todos. Então, vai comprando aí. Se você quiser já aproveitar e comprar a coleção inteira, tá? Compra, que daí você parcela aí no cartão, vale super a pena. Se você quiser comprar devagarzinho, vai comprando um por um, porque eu acho que esses livros valem super a pena a gente ter, tá? Então, tá aqui, pessoal, meu caderno de bordado. O guia imprescindível de bordado tradicional. Gente, olha, ele é grossinho, capa dura. E deixa eu mostrar pra vocês, eu adoro isso, Olha, por dentro ele é espiral, e por fora ele não é espiral. Eu amei esse livro. Ó, deixa eu colocar aqui a contracapa pra vocês lerem. Mas, pra resumir, esse livro, ele tem 131 pontos de bordados. Acredite! Ele tem técnicas e preparativos pra fazer o bordado, e 7 projetos, que ele já vem aqui pra você fazer, tá? Vem até o molde, não é assim que fala, né? Mas já vem aqui ó, os projetinhos todos prontinhos para vocês fazerem. Então, tá aqui. Olha, começa ó, meninas. A hora que eu comecei a ler esse livro, né? Para trazer aqui para vocês para fazer a resenha, gente, ele é muito bacana. 131 pontos. Olha que bacana! E ele ensina a fazer os pontos. É isso que eu achei mais bacana ainda. Então, mesmo para quem não faz bordado, para quem costura, é bacana porque ele mostra que você olha. Ponto chuleado, ponto tela de aranha, tem muitos pontos, assim, e dá pra usar na costura também. Então, eu amei esse livro, gente, sério, apaixonei nesse livro, porque é muito bacana. Eu nem sabia que existia tanto ponto assim, gente, 131. Isso, isso se não tiver mais, né? Mas é bacana, porque, olha, ele vem ensinando como fazer os pontos, tá vendo? Então, tem 131 pontos, aí... Vou passar aqui a parte do... Tá vendo que ele é bem ilustrado? Ele vem mostrando tudinho, como que faz os pontos. Então, 131 pontos. Vamos passar os pontos pra me mostrar as outras partes pra vocês, tá? Aqui. Então, terminou aqui, ó. 131 pontos de, né? De bordado, que dá pra gente usar aí no corte e costura. Aí, trabalhos, elaboração de sete quadros. Aqui, olha, ele vem... Com os projetinhos para você fazer. Olha que bacana. Tá vendo que ele vem explicando todo o passo a passo para você fazer este projeto aqui. E aqui na parte de trás, olha, ele vem com o bordado grande aqui pra você, tá? Olha esse que lindo. Então, tem sete projetos aqui que dá pra você fazer de bordado. Ó, ele tem todo o passo a passo e ele vem explicando certinho como que faz. Olha que graça. Então, são sete, tá? Tá? Aí, além disso, não terminou este livro, meninas, tô falando, esse livro aqui você tem que ter, já compra, ele tá em pré-venda, mas já compra o seu, porque olha, vale super a pena. Terminou aqui o sete, né, modelinhos que eles dão aqui ainda, além dos 131 pontos. Eles vêm explicando as noções básicas de bordado, preparação do tecido, colocação do desenho, passando a linha... Na agulha, ensina até passar linha na agulha, é muito bacana esse livro, tá vendo? Ele vem ensinando tudo, como fazer o bordado, meninas, esse livro aqui é sério, esse, esse livro aqui todo mundo tem que ter, mesmo se você não, é, não faz bordado, é bacana se você costura, por, por causa dos pontos, né, que ele ensina a fazer, 131 pontos, você pode ter certeza que você vai usar. Uma hora você vai precisar aí desses pontos, então eu achei que vale super a pena esse, os dois livros, um pra gente aprender a desenhar e o outro aí pra você ter, pintou aquela dúvida de como fazer o ponto? Vai ali naquele livro que vai ter, porque, e é, e é bacana que ele não, além dele falar o tipo de ponto, mostrar como fica, ele ensina como. Como você fazer o ponto. Então, eu amei esse livro aí. Esse livro já vai ficar aqui, porque sempre você precisa fazer um pontinho diferente aí. Já tá aqui, já, do ladinho aqui, pra hora que eu precisar, tá na mão, assim, sabe? Eu achei que valeu super a pena mesmo esse livro. Gostei bastante. Dos dois, lógico que pela minha empolgação, como vocês falam, eu gostei mais deste daqui mesmo, né? Porque, gente, 131 pontos. Eu nem não sabia que existia tanto ponto assim. Mas, enfim, pessoal, então foram esses livros que a GG Brasil me enviou pra me fazer a resenha aqui pra vocês. E eu, eu trago livros porque eu sei que vocês gostam bastante, vocês sempre estão me perguntando sobre livros, tá? Que livro comprar, onde comprar, então os meus livros de corte e costura, bordado, de desenho, são todos da GG Brasil, eles me enviam, tem bastante livros lá. Se você não gostou desses títulos, entra no site deles porque tem muita coisa lá, Tá? Então, às vezes, eu não gosto desse título, mas tem outro lá que te agrada. Então, entra para conhecer o site deles. Que... Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha e eu espero vocês em um próximo vídeo.